Hi guys, my name is Edis Laini Lima Souza, nickname Edis. I'm studying with English experience since March. My... Uh, bom, eu resolvi fazer o curso do Ronério porque eu estava cansada de ir para a escola de inglês durante anos, pagar por material, livros, CDs e continuar no mesmo nível de inglês. Foi o que resolvi fazer uma pesquisa sobre métodos inovadores. Onde eu achei o English Experience. Que pra mim foi incrível. Porque eu aprendi que o inglês, a gente não precisa estudar gramática a princípio. Você precisa ouvir. O falar é consequência do ouvir. Foi assim que a gente aprendeu o português, certo? Então, o método Ronério uh, me chamou a atenção além disso. Por também ser é, através de filmes. Ou seja, com certeza vai ter a minha atenção. Ouvir os filmes. E todos os cursos que ele dá, toda a questão da meditação, de limpar a mente, para fazer você se concentrar mais e ter o foco, né? a disciplina, me ajudou bastante. Hoje eu tive coragem de vir para os Estados Unidos sozinha, resolver o meu divórcio, que era algo pendente, que eu queria muito resolver, mas nunca me senti com o inglês suficiente para isso e hoje eu estou aqui. E foi uma surpresa pra mim descobrir que as pessoas que aqui conversam comigo falavam, nossa, mas você sabe inglês. E eu fiquei muito feliz de saber disso. E é... inclusive, né, fiz vários amigos aqui que conseguem me entender e estão me ajudando. E até com os cachorros eu consigo falar. Veio. Maia, Kimmy she understands me. Good girl. Sit down. Give me a paw. Another paw. Please. Say please. Please. Good girl. <laughs> yeah, that's all for now, guys. See you.